O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, encerrou a correção ordinária no Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. O magistrado destacou a atuação do TRT na prestação de serviços à sociedade. Aqui tem várias coisas que andam muito bem, que estão muito acima da, da média nacional. Por exemplo, me vem à memória rapidamente, é a prolação de sentenças líquidas por exemplo, que já é um facilitador enorme para a parte que depende da, de uma decisão da Justiça do Trabalho, essa decisão já sai com os seus valores é, pré-determinados, facilitando, inclusive, a, a tramitação do processo e o seu eventual, havendo recurso, a, a facilidade de exame pela Corte Regional. É, o tempo de, de, de exame de liminares no Tribunal Regional, a duração de, de, de, do, do, do, do dia em que a ação é ajuizada até o dia em que ela sai do primeiro grau. São prazos assim, fantásticos. Mas é isso, é, é, o Tribunal anda muito bem, muito bem, graças a Deus. A correição ocorre todos os anos nos tribunais trabalhistas do país, para saber como andam as atividades nas instituições, como explica o corregedor Caputo Bastos. A correção ela é um trabalho é, que o Tribunal Superior do Trabalho faz no, nos tribunais regionais do trabalho para saber como, andam, como anda a prestação jurisdicional. E não só a prestação jurisdicional, não só essa parte é, de, de julgamentos, de sessões. Né, de atuação do juiz, mas também é, examinamos a, a parte administrativa. O Corregedor-Geral destacou ainda o papel do Poder Judiciário frente aos desafios enfrentados nos últimos anos. Para o magistrado, o uso da tecnologia e o envolvimento das pessoas que atuam nos tribunais foram fundamentais para a superação das dificuldades. Eu, eu o Poder Judiciário não só é, funcionou muito bem com a um acréscimo de, de, de, de produtividade graças a essas é, inovações tecnológicas que foram é, chegando e foram aperfeiçoadas rapidamente à medida em que a, a necessidade ia surgindo. A nossa, o nosso parque de, de, de, de TI, os nossos valorosos servidores, todos envolvidos nessa... Nessa, nessa missão de, de, de bem-prestar a jurisdição, nós conseguimos dar um recado assim, bem à altura Eu digo que o Poder Judiciário, a, a Justiça se saiu muito bem Durante a correção, o ministro Corregedor também fez visitas institucionais ao Tribunal de Justiça Ao Governo do Estado, à OAB e à Federação das Indústrias de Mato Grosso Nesses encontros, ele ouviu demandas, trocou experiências e colheu boas práticas Além dos trabalhos de avaliação do TRT, a Correção Ordinária deste ano teve a solidariedade como uma de suas marcas. Isso graças à campanha Corregedoria Solidária, que resultou na arrecadação de quase 7 toneladas de alimentos. É, quisemos é, transportar essa, essa ideia de fazer bem ao próximo para a Corregedoria e surgiu a ideia da Corregedoria Solidária. Agora vejam senhores. É, não para minha surpresa, porque eu sou daqui, é, criei este tribunal, tenho por ele um carinho enorme pelas pessoas que fazem a Justiça do Trabalho aqui em Mato Grosso. Nós tivemos uma arrecadação aqui que superou todas e todas as expectativas. Nós vamos poder ajudar muito mais gente do que nós pensávamos. Os alimentos foram doados a quatro instituições beneficentes de Mato Grosso que ajudam crianças socialmente vulneráveis. Eles foram arrecadados em gincana interna com servidores e magistrados do TRT. O resultado foi comemorado pelo presidente do Tribunal do Trabalho de Mato Grosso, desembargador Paulo Barrinoevo. Então eu fiquei muito feliz e agradeço a todos, cada um daqueles que contribuiu, todos aqueles que trabalharam para que nós alcançássemos o êxito. Nós alcançamos esse êxito. É, dentre os tribunais, segundo o ministro Corregedor, nós tivemos um, um resultado muito melhor do que até tribunais grandes. Mas isso demonstra então que cada um deu a sua cota de participação, o seu esforço.